Este ano nós tivemos um, o privilégio de ter o Jornal Público como parceiro oficial de comunicação do Prémio Arquivo PT. fizemos o, o lançamento do prémio da de edição deste ano nas instalações do público, Fizemos lá um, uma apresentação muito interessante, tivemos um evento bastante interessante com a participação de, de várias pessoas, um, e então o público, além de nos ajudar a divulgar o prémio arquivo .pt, este ano vai atribuir também uma menção honrosa a um dos trabalhos submetidos que se tenha focado no arquivo web relativo ao público online. Ou seja, o, o público.pt, o, público o jornal online, foi um dos primeiros jornais online portugueses, foi, foi iniciado em 11 de maio de 1995, e quando vamos ao arquivo .pt, podemos... Um, qualquer pessoa pode então aceder aos 25 anos de história do, relativos ao, ao, ao jornal. Podemos ver aqui do lado esquerdo a, a edição mais antiga que nós temos, o Jornal Público. Diz aqui Público Online, é um projeto experimental fruto da colaboração entre o público e o Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É engraçado ver esta página porque eu participei neste projeto e, e ver como as coisas evoluíram ao longo do tempo. Aqui do lado direito temos um, um, um artigo de, de 2000, também bastante interessante, que foi escrito pelo atual diretor do público. Quando pensou, ele ainda não tinha ideia que viria a ser diretor. Portanto, com este acervo, podemos, qualquer pessoa pode fazer um, um trabalho e candidatar-se aos, aos, aos três primeiros prémios do arquivo e ainda ganhar a menção rosa do público. Okay. Portanto, os trabalhos são sempre avaliados por um júri externo, composto por individualidades de várias áreas. Este ano temos pessoas da área da Biologia, da Ciência da Informação, da Sociologia e Gestão, Comunicação e Tecnologia e Comunicação de Ciência. Portanto, isto faz com que qualquer pessoa de qualquer área tenha sempre boas hipóteses de vir a ser um dos frameados. Os trabalhos podem ser aplicações informáticas, mas também podem ser igualmente estudos sobre qualquer tema. A única condição é que utilize o Arquivo .pt como fonte principal de informação. Os vencedores da edição 2020 do Prémio Arquivo.pt serão anunciados em novembro durante o Encontro Ciência 2020. Nós este ano continuamos... Tal como no ano passado, a ter o alto patrocínio da Presidência da República e o prémio será entregue, tal como no ano passado, durante o Encontro de Ciência. O Encontro de Ciência era para ser em junho, mas devido à situação atual do, do estado de emergência, foi adiado para novembro e, portanto, o anúncio oficial dos vencedores será feito em novembro de 2020. O Prémio Arquivo PT é um prémio anual, Portanto, estamos na sua terceira edição, se quiserem ver quem é que foram os vencedores das edições anteriores podem ir ao arquivo.pt barra que é uma página onde nós vamos agregando informação de todas as edições do prémio Arquivo.pt e relembrando, em 2018 o vencedor foi o, o Conta-me Histórias, que é um site que está online, e que podem, qualquer pessoa pode usar, que gera automaticamente... Narrativas sobre qualquer assunto. Portanto, basta ir a conta e escrever uma expressão, uma palavra, o nome de alguém e ele apresenta automaticamente uma narrativa, uma, uma sequência de notícias relacionadas com este tema. Porque daqui do lado esquerdo podemos ver que a pesquisa realizada foi Marcelo Rebelo de Souza e vemos aqui uma série de notícias e ao clicarmos, por exemplo, no primeiro resultado que diz Marcelo Rebelo de Souza aconselha jovens. Temos, somos depois redirecionados para o arquivo.pt, onde é apresentada a página correspondente um, que fala acerca de, deste assunto. Portanto, aqui, do lado direito, podemos ver que Marcelo Rebelo de Sousa aconselha jovens profissão antes da política. Podemos ver, então, depois o, o artigo na, na, na íntegra, que foi publicado pelo Jornal em 2009. O segundo classificado, portanto, os vencedores do ano passado, é uma aplicação telemóvel chamada o Meu Parlamento em que o utilizador, depois de instalar a aplicação, pode ver uh, propostas que já foram votadas no Governo e votar a favor ou contra as propostas e no fim ver qual é que são os partidos que se identificam mais com as suas ideologias. Estas aplicações foram desenvolvidas através das nossas interfaces de programação de aplicações normalmente chamadas, por API, chamadas APIs, e um, qualquer pessoa pode consultar como é que se usam estas APIs através do endereço arquivo.pt/Api e destaco que uh, também temos agora um API para a pesquisa de imagens. Portanto, nas duas últimas edições não houveram ainda trabalhos uh, que utilizasse a API da pesquisa de imagens, pode ser que em 2020 eles apareçam uh, e sejam trabalhos inovadores, e sendo que a inovação é também um dos critérios de avaliação, pode ser que seja interessante utilizar a API da pesquisa de imagens. Bom, em relação ao prémio arquivo .pt, temos, além do prémio arquivo .pt, temos também outras novidades que eu achei que seria interessante destacar hoje. E a primeira foi uma iniciativa que iniciámos uh, o ano passado, que são as viagens no tempo. Portanto, as viagens no tempo são cronologias que são realizadas em colaboração com o arquivo.pt e aqui eu apresento uma cronologia, uma viagem no tempo, que foi realizada em colaboração com o jornal público uh, para celebrar o 30 aniversário do jornal. Uh, e, portanto, faz-se aqui uma viagem pelas páginas da versão eletrónica que documentam grandes notícias. A seleção destas páginas, destes eventos, foi feita pela equipa do Jornal Público e nós fizemos, então, depois esta cronologia, a edição a, do desenvolvimento desta, desta viagem no tempo, que está disponível em arquivo.pt barra 30 anos público. E ao clicarmos em cada um destes, deste, destes títulos de notícias, vemos, então, a notícia correspondente no Jornal Público, que foi preservada pelo arquivo Fundo PT. Portanto, para celebrar efemérides, ou aniversários, criar viagens no tempo é uh, muito interessante, considerando que a web já existe em Portugal, uh, com grande utilização, pelo menos há 20 anos, uh, já, é, é, é, já se consegue obter bastante informação online para, para documentar qualquer tipo de efeméride. No Arquivo.pt nós começámos a criar também coleções especiais e destaca aqui uma coleção eh, relativa às eleições europeias de 2019. Esta coleção eh, tem a particularidade de ter incluído conteúdos em 24 línguas. Portanto, são as 24 línguas da União Europeia. Nós começámos por fazer um trabalho de identificação de páginas relacionadas com as eleições europeias em língua portuguesa, mas depois através de, de ferramentas de tradução automática e também de, de uma colaboração com o Gabinete de Publicações da União Europeia, expandimos esta coleção para outras línguas e agora criámos uma nova coleção que é uma, uma, uma, uma coleção interlíngua que tem conteúdos em todas as línguas da União Europeia acerca, acerca do mesmo assunto, que é o, as eleições para o Parlamento Europeu e também aqui no âmbito do, da situação atual decorrente do coronavírus criámos também e colaborámos também com uma, com uma com o IPC que é o International Internet Preservation Consortium portanto é um consórcio internacional de arquivos da web que começaram por lançar o repto para que fosse criada uma nova coleção com páginas da web relacionadas com, com a pandemia do coronavírus e criou uma coleção, identificaram mil, cerca de 3 mil endereços e uh, destes 3 mil endereços cerca de 40%, de 40 foram sugeridos pelo arquivo .pt porque uh, nós aplicámos uma técnica em que combinámos um, um processo humano com um processo automático de modo a identificar mais páginas, portanto usámos um processo semelhante ao que usámos para as eleições europeias e assim identificámos mais conteúdos em língua portuguesa que sugerimos para esta coleção internacional. O IPC irá fazer recolha desta informação da web para ser preservada, e nós também iremos fazer duas ou três recolhas desta coleção internacional, sendo que a primeira recolha foi feita a partir de dia 23 de março. Destaco que qualquer pessoa pode sugerir conteúdos para serem preservados, relacionados com, com esta questão do coronavírus. Basta ir este endereço, daniuwl.com.br ipc-corona e podem substituir, podem sugerir qualquer página que considerem interessantes. No âmbito nacional, nós, pronto, o arquivo .pt tem como principal missão guardar conteúdos de interesse para a comunidade portuguesa, portanto, nós aqui fizemos um trabalho mais exaustivo para identificar conteúdos que pudessem ser interessantes para, para Portugal, para a língua portuguesa em particular, e então identificámos 104 endereços que passámos a recolher diariamente a partir do dia 27 de março. Um, e também identificámos 236 endereços, principalmente redes sociais e do Twitter, em que fizemos uma recolha uh, exaustiva. Portanto, O que quer dizer com isto é que fizemos, percorremos toda a parede do Twitter para recolher todos os tweets relacionados com este assunto. E também, uma vez que agora o arquivo MPT tem evoluído para recolher conteúdos uh, multimédia, estamos em condições também de recolher 135 vídeos do YouTube que foram identificados como sendo interessantes para a preservação e documentação de, de, desta, deste evento do coronavírus. Um, o mural do Arquivo Fundo PT é um dos serviços que nós achamos que pode ser mais útil para, os, para as pessoas que gerem websites, e eu gosto sempre de destacá-lo, embora já não seja propriamente uma novidade, mas basicamente destina-se a preservar a, preser, a preservar informação de websites que já não são atualizados. Ou seja, os sites passados algum tempo deixam de ser atualizados, no entanto, continuam a ter informação útil, mas passam -se a, ter uma, uma, a ser uma, um encargo de manter. Então o, arquivo, o memorial do arquivo .pt permite que esta informação seja toda copiada para o arquivo .pt e os sites podem ser então desativados nas suas uh, plataformas originais mantendo-se toda a informação disponível debaixo até mesmo do mesmo endereço que era originalmente uh, utilizado. Temos aqui um, um exemplo do site do mic.pt, se forem ao Google e procurarem por mic.pt ou MICA, Agência para a Sociedade do Conhecimento, continuem a encontrar este resultado, mas ao clicarem, vê um conteúdo no arquivo .pt, uma vez que esta agência já não existe e, portanto, o site de outra maneira de ter seria perdido. Se quiserem saber mais acerca do memorial do arquivo, basta ir na arquivo.pt barra memorial. Temos também uh, um conjunto de exposições físicas que consistem num conjunto de páginas web que estão impressas na forma de cartazes e que nós podemos levar a, a bibliotecas ou outros espaços públicos como forma de divulgação e também de dinamização destes espaços. Neste momento, devido à quarentena, estas posições não têm tido a afluência que nós gostaríamos, mas gostaria que vocês marcassem na vossa agenda para quando acabar a quarentena lembrarem-se de solicitar uma destas posições que nós montamos sem qualquer tipo de custo e acho que podem ser bastante interessantes. As informações arquivo.pt relacionadas com preservação da web estão todas descritas em arquivo.pt barra forma, portanto temos quatro módulos. O primeiro módulo é introdutório, é acerca de como utilizar o Arquivo .pt. o segundo é acerca de como publicar informação de modo que possa ser preservada para o futuro, o terceiro é tem a ver com as APIs, e o quarto módulo, que é um módulo novo, foi criado durante este último ano, destina-se principalmente a profissionais de informação e comunicação, mas qualquer pessoa pode tirar partido deste, deste módulo, e é muito interessante porque permite que qualquer pessoa grave uma página web, de modo a que ela possa ser preservada para o futuro, usando um formato normalizado e reutilizável, que pode depois ser enviado para outro para, para, para um arquivo da web ou ser processado por ferramentas. Um, portanto, em vez de tirar print screens ou imprimir em papel, uh, nós ensinamos qualquer pessoa a guardar uma página web de modo que possa ser preservada para o futuro e fazer assim o seu próprio arquivo pessoal de uma forma organizada e reutilizável. No fim de contas, é ensinar uma pessoa qualquer pessoa a fazer o seu próprio arquivo da web. E a notícia mais recente que nós temos ou a maior novidade, data dia 15 de Abril, portanto há dois dias atrás, e é, consta no lançamento de uma nova versão do arquivo.pt, se for arquivo arquivo.pt hoje vão ver que ela está com uma apresentação diferente, tem uma interface diferente, e o objetivo foi uniformizar a experiência de utilização em diferentes dispositivos. Portanto, nós tínhamos duas versões, uma versão uh, que funcionava em desktop e outra versão que funcionava uh, para, para, para, de modo a servir dispositivos móveis, nós agora temos uma única versão mais coerente, de modo a que a utilização seja mais coerente, independentemente do dispositivo que os utilizadores estão a utilizar. O que é que acontece? Nós normalmente fazemos testes com utilizadores, mas dadas as, as contingências atuais, uh, isto tornou-se um bocadinho mais difícil, e então nós precisamos da vossa ajuda para nos ajudarem a testar esta nova versão do arquivo .pt em diversos dispositivos. Portanto, eu lance aqui o Repto quando puderem. Experimentem no vosso computador, experimentem no vosso telemóvel, no tablet ou até mesmo na televisão, utilizar o arquivo .pt. E se detectarem algum problema, por favor avisem-nos, mandem-nos um e-mail para pt de modo a nós podermos resolver este problema o mais depressa possível. Para concluir.. Uh... Divulguem o arquivo .pt, o Prémio Arquivo.pt, para alguém que possa estar interessado ainda em participar, mesmo de não participem este ano porque já não têm tempo, uh, podem achar que já não têm tempo, podem se candidatar para o, para o ano, uma vez que isto é uma iniciativa anual e para se manter atualizados acerca das, das últimas novidades acerca do arquivo .pt, eu sugiro que se inscrevam na nossa lista de e-mail em arquivo.pt inscrever. Obrigado e agora passo Passo-vos a bola para colocarem as questões que acharem pertinentes.